Então, o nome na real do rock, é... eu acho que tem muito vínculo com o começo do Fora do Eixo, que era muito vinculado à música e... e dentro da música, muito vinculado ao rock, mais especificamente, o assim, rock independente. Tá? E aí, com o tempo, a ideia foi se desenvolvendo. Assim, né? O Fora do Eixo passou a dialogar dentro da música de uma forma muito mais ampla com outros estilos para além da música, outras linguagens passaram a ser cada vez mais consideradas e eu acho que esse é um movimento que tá... tá acontecendo cada vez mais, crescendo cada vez mais. O lance do, do Grito Rock é muito bacana, acontece em diversas cidades. É... Também a presença de diversas bandas de diferentes gêneros e é muito bacana você estar envolvido com um rapaziada fazendo trampos diversos. É... Muita gente envolvida, então rola sempre muita troca de informação. Grito Rock, cara! Como, como ideia assim, ela é positiva demais para as bandas. É exatamente esse ponto, promover pontos, promover possibilidades. E aqui em Campinas, especificamente, o Ajuntar já nasceu com essa ideia, assim, né? com essa proposta é, das artes integradas. Então, o nosso primeiro beat -o Rock aqui o ano passado. Já teve essa, essa intenção de misturar as linguagens o máximo possível. A gente conseguiu fazer um primeiro Beetle Rock em 2011 bem interessante no sentido da mistura. E agora, esse Beetle Rock 2012 meio que vem para chancelar eu acho, esse ano de trabalho né, que, que aconteceu entre 2011 e 2012. E está acontecendo de um jeito super legal. Em vários espaços, com várias linguagens envolvidas. É, ele tá sendo do caralho. Tudo que a gente podia esperar rolou. Até Tio Pedro contribuiu hoje, segurou a onda. Melhor é só usando que chuva, que se tivesse chuva ia rolar porra nenhuma. Todos os dias foram fotos pra caralho, ó. Tuta galera aqui, galera lá do Vitem também, falou qual história tava lotado pra assistir um espetáculo gigante, sendo. Assim. Véi, sem palavras, velho. E é isso, né? Tem. Muita coisa legal acontecendo também nesse sentido da, da integração do público, assim, né? de tentar trazer as coisas para espaços como a Unicamp, né? que para muitos de nós a Junta é meio que a nossa casa, assim, que ficou tanto tempo meio que intangível nesse sentido da arte, da cultura, né? com várias coisas sendo barradas, sendo pedidas Então, é uma das conquistas, eu acho, do Bitock desse ano, é né? ter conseguido trazer parte do festival para cá, para poder tentar cada vez mais reocupar a universidade por esse viés da cultura e da arte, de livre acesso para todo mundo, de livre participação, com o movimento de, não só de estudantes, mas de pessoas da comunidade mesmo. Cara, eu acho que eu, a Unicamp, como um espaço aberto e múltiplo, que é ao mesmo tempo eu deveria ser, e eu Teatro de Arena representação simbólica disso, tem mais do é que receber grupos e coletivos interessados em ativar o potencial cultural que esse local, que esse local tem, né? isso aqui é um espaço de vivência, cultura, arte, essas palavras tão batidas mas continuam sendo relevantes. E é massa ter essa aproximação da, da universidade, da academia, com, com o que é feito na rua mesmo, assim, com, com banda de rock, com, um outro, com o pessoal que veio fazer dança, né, que teve também Sim, tem. No, no, no festival. Mas tem que rolar mais. Em Goiânia não pode fazer show na faculdade. <risos> é, aqui é mais legal. Lá não tem teatro legal desse, nem fudendo fazer show é. na UFG. É. O pessoal da UFG, você, você vai mandar esse link pra eles. Vem aqui na Unicamp e vem aqui e faz um negócio legal desse com palco com as bandas tocar lá em Goiânia. Também. chamando ver que chama é, é site <laughs> <laughs>